Em primeiro lugar, agradecer às centenas de pessoas que preencheram este inquérito, que ajudam-nos a dar a melhor resposta e a dar a melhor experiência durante aí a Masterclass, a desenhar uma Masterclass que está uh, desenhada, está alinhada com as necessidades das pessoas, por isso um gigante, gigante obrigado pela tua participação. E há aqui alguns pontos que eu quero salientar que realmente vão ajudar a compreender o que é que se pretende na Yale Masterclass e, e por isso, obrigado por estas perguntas e estes comentários desde já, ok? Então, vendo aqui alguns pontos e eu vou ver aqui as minhas notas, em primeiro lugar, quem dissesse, uh, espero que com a Masterclass possa ter coragem para arriscar mais, porque o dinheiro que tenho, custou tanto a ganhar e é difícil aplicá-lo à toa. E é bem verdade, ok? É, é, e é precisamente para isso, é precisamente para isso que nós desenhamos a Yale Masterclass, é para que tu possas desenvolver uma coragem para operar nos mercados financeiros inabalável. Ok? Eu quero que as pessoas, quero que os portugueses tenham uma coragem inabalável para investirem nos mercados financeiros, para investirem em ações. E por isso a nossa Masterclass vai-te dar resposta para isto. Depois temos aqui um comentário. Seria bom indicar exemplos e escolhas acertadas que servem de referência para quando tivermos de fazer os nossos investimentos? Podes crer que durante a nossa Masterclass vamos falar de muitos casos de estudo, meus e de outras pessoas que tiveram sucesso, que realmente foram uma boa, uma, desenvolveram uma boa tese de investimento e o investimento resultou bem, e também vamos mostrar alguns dos maiores erros que eu e outras pessoas cometemos ao longo do tempo para que tu evites esses erros. Ok? Por isso podes ter certeza que, que vais ter resposta para isto. Mais um comentário. Só quero fazer uma pergunta. Eu inscrevi-me para participar, mas eu não estou a morar em Portugal. Eu sou imigrante, moro fora de Portugal. É algum impedimento para participar na Masterclass? Não, não é. A Masterclass é online, nós temos feito todas as edições online e, é, e há perspectivas para que continuem sempre a ser online, precisamente para ir buscar pessoas que estão ou fora da cidade onde eu estou a, a oferecer a Masterclass ou, sobretudo, também as pessoas que estão fora de Portugal. Por isso, os imigrantes portugueses são muito bem-vindos aqui à Masterclass. É um enorme gosto receber sempre pessoas de todos os países. Todas as Masterclasses nós, nós recebemos pessoas de, de Europa, fora da Europa. É absolutamente fantástico, ok? Por isso, sim, vem daí que temos muito conteúdo a partilhar contigo. Mais um comentário. Era interessante uma abordagem aos movimentos e aos indicadores de forma a perceber os melhores e piores momentos de compra. É um grande conteúdo que nós vamos passar na Class, Masterclass. Okay? Vai haver uma parte sobre compras no primeiro dia e uma parte sobre vendas no segundo dia, por isso convido-te a participar nos dois dias. É muito importante estarmos aqui os dois dias para termos o conhecimento mais solidificado. Okay? Depois, mais uma pergunta. Para os iniciantes que estão a querer começar a investir, qual era a primeira coisa que vocês diriam? Quais os primeiros passos para investir antes de pensar em investir o que fazer? E não é que nós temos um conteúdo para isto na Yale Masterclass, é um dos primeiros passos que é precisamente para tu fazeres algo antes mesmo de investir, ok? É preciso nós assegurarmos que temos aqui algumas coisas, que só vou falar na Masterclass, para uh, antes mesmo de tu investir, ok? Por isso, realmente, a Yale Masterclass vai-te dar resposta para isto. E agora e agora eu quero deixar aqui um agradecimento especial a alguns comentários que surgiram aqui e que quero partilhar contigo precisamente porque mostram o poder desta Masterclass, mostram o quão fantástico é este evento de dois dias e, e que onde já passaram mais de 5 mil pessoas, onde nós passamos mais de 10 horas de conteúdo completamente gratuito e por isso olha só, atenta só a estes comentários. Em primeiro lugar... Fazem falta pessoas como o Frederico para se mudar a educação financeira no nosso país e passarmos a ser um país de gente próspera em vez de ser um país de gente que pensa pequenino porque nos dizem toda a vida que somos esse país pequenino e logo temos que voar baixinho para não fazer muito barulho. E eu adoro esta frase porque é mesmo isso. O meu objetivo de vida é capacitar-te financeiramente, é, é dar-te emancipação financeira, é fazer com que tu atinjas a tua independência financeira ao longo do tempo. E por isso, realmente, eu quero mudar a educação financeira em Portugal, que ainda tem muito por onde caminhar, feliz ou infelizmente, e realmente estamos aqui para isso, estamos aqui para te ajudar e para ajudar os milhões de portugueses que estão em Portugal ou espalhados pelo mundo uh, com a sua educação financeira, ok? Mais um comentário. Parabéns pela iniciativa, que seja um momento coletivo muito interessante e com uma rede de networking importante para a nossa evolução. Podes crer que durante a EL Masterclass nós temos vários momentos de networking, temos vários momentos em que as pessoas se conectam muito. O meu objetivo é também desenvolver aqui uma comunidade forte e por isso é que temos um grupo Facebook desenhado para isso, temos também um grupo de Telegram desenhado para a Yale Masterclass e durante o evento as pessoas estão ali a conectar-se, estão a ajudar-se mutuamente. Nós temos sempre pessoas a partilhar informação muito útil, a partilhar contactos, a partilhar conhecimento entre si. É absolutamente fantástico, ok? Tens mesmo que vir ver qual é o espírito da comunidade lucrativa durante a Yale Masterclass. Mais um comentário. A utilização de linguagem simples e acessível para melhor compreensão em quem está no nível inferior como eu é um must nesta Yale Masterclass. E é bem verdade. Nós aqui não estamos a falar financês, nós estamos a falar a linguagem comum. O meu objetivo é passar os conceitos complexos do ponto de vista de investimento de forma simples para ti, para que tu os possas compreender facilmente e possas investir com mais confiança, com mais segurança. É esse o meu objetivo para ti, ok? Mais um comentário. Como referi numa, numa outra questão, nunca entrei em nenhuma formação paga por medo de esquemas em pirâmide, coisa que há muito em Portugal. Começo a pensar em subscrever os serviços do Frederico por acompanhar o canal há quase dois anos e realmente parece o melhor e honesto mentor nesta área em Portugal. Um gigante obrigado pela parte que me toca, é esse sempre o meu objetivo, passar as coisas às claras, transparência total é o que eu procuro para ti e para todos os portugueses que me ouvem e por isso realmente Infelizmente ainda há muitos esquemas aqui em Portugal do ponto de vista financeiro, eu sou o primeiro a denunciá-los e por isso espero continuar aqui a oferecer-te o melhor conteúdo e a ajudar-te a investir melhor, ok? e na Yale Masterclass nós vamos, nós vamos realmente bem a fundo nesta matéria. Mais comentários. Agradeço a vossa disponibilidade de tempo em passarem o vosso conhecimento a quem não o tem. É sempre positivo ouvir outros pontos de vista, outras experiências e quem sabe mudar a nossa perspectiva e a forma como lidamos com o dinheiro. Venha à Masterclass que é normal que as pessoas sintam alguma desconfiança no início, mas garanto que nem precisas chegar ao final da Masterclass e já vais ter a tua opinião transformada positivamente para o nosso lado, ok? Mais, ansioso pelo conteúdo que vai ser fornecido por um dos grandes nomes do mercado nacional. Muito obrigado, uma vez mais, por, por, esta, por esta mensagem, é realmente importante para o meu lado, ok? Obrigado pelo Serviço Público de Informação Financeira, ótimo, é mesmo isto, e também um obrigado pelo teu trabalho para bem da literacia financeira em Portugal. Como vês, são várias as pessoas já a agradecer o conteúdo que nós partilhamos aqui e que agora tu também tens a oportunidade de, de o ter, ok? Mas e este é mesmo o último comentário que eu adorei. O conhecimento que adquiri na, na Yale Masterclass em que participei, por isso é alguém que já participou noutras edições, e o que aprendi com o Frederico Santarém e os seus conhecimentos permitiram que conseguisse abrir horizontes ao meu filho, que iniciará agora o seu mundo no mercado de trabalho e o seu foco nos mercados financeiros. Este foi o meu maior ganho de sempre na Bolsa. E eu adorei este comentário porque mostra que o que nós partilhamos contigo, tem impactos para além da tua vida, tem impactos na vida da tua família, tem impacto na vida dos que te rodeiam. E esse é sempre o meu objetivo de longo prazo, é capacitar os portugueses todos para realmente terem um maior sucesso financeiro. Por isso, uma vez mais, se ainda não te inscreveste na El Masterclass, esta é a oportunidade para ti, vai ficar o link aqui em baixo, já sabes, é um evento absolutamente fantástico. Como pudeste ver aqui, há, há sempre algumas incertezas iniciais, isso é ótimo, é, é sempre saudável trazermos estas, este ceticismo inicial e como visto, há dezenas e dezenas de pessoas completamente transformadas depois de passar neste evento. Por isso, chegou a tua vez, link aqui em baixo para as inscrições e espero-te na Yale Masterclass. Tchau, tchau!